E, de facto, eu tenho hoje a honra de apresentar o escritor e best-seller Ralf Rothman, cuja obra, composta por romances, contos e poemas, oferece um panorama da vida quotidiana uh, da RFA, desde a Segunda Guerra Mundial até à atualidade. Uh, Ralf Rothman é um autor premiado, uh, portanto, uh, tem para cima de 10 prémios literários uh, tenho aqui três, talvez os mais importantes, que foram o prémio Heinrich von Kleist, prémio literário atribuído em 2017, exatamente ao livro que foi agora traduzido e que se chama Morrer na Primavera, mas também recebeu outros prémios, por exemplo, o prémio Heinrich Böll ou o prémio literário suíço Max Frisch, isso já em 2006.